Já tem um tempo que eu venho falando com vocês aqui sobre algumas peças bem realistas que eu tenho visto por aí Super interessantes, inclusive já tenho mostrado fotos, até vídeos de algumas delas Mas nesse vídeo aqui eu quero falar especificamente sobre uma delas E trazer aí uma facilidade para vocês, né? vocês vão gostar bastante, vamos lá Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje a gente vai falar aqui sobre action figures extremamente realistas detalhadas com muitos acessórios e tudo é um tema que vocês têm perguntado bastante aqui como eu disse eu vou mostrar uma que é essa desse canal aqui é um canal realmente muito bom que mostra esse tipo de coisa É o canal de uma loja específica né que é a de soldiers então vão lá conheçam o trabalho eu não vou dizer comprem porque como é uma loja russa dá um pouco de trabalho para poder fazer essa transação aí inclusive agora com essa questão toda de guerra e tudo mais Aí complica mais ainda. Mas para você que está interessado em adquirir uma Action Figure dessa, que são Action Figures caras, infelizmente, para você ter uma ideia, uma dessa pode passar aí facilmente de 2 mil reais, chegar a três, quatro mil. Eu tenho aqui uma grande facilidade para vocês. Vocês vão conseguir pegar uma Action Figure nesse estilo a 200 reais, até menos na verdade, beleza? Então fica aí que logo, logo a gente fala sobre isso. Mas antes, vamos dar uma olhada nela aqui. Olha aí, caixa direitinho, todo o armamento ali, todos os acessórios que vem, vem muita coisa. É impressionante a quantidade de acessórios que tem aqui. Aqui ele já mostra o boneco em si, né, todo detalhado aqui. Olha a quantidade de detalhes que tem. Você vê a questão dos olhos, né, bem realista e tal muito maneiro os acessórios também eles também parecem muito realistas parecem coisas de verdade mesmo aí o colete e tal tudo muito funcional ah, as, roupas, as roupas são de tecido normal não é aquele negócio pintado nem né? sintético e tal bah, só a luva né a luva é meio emborrachada mas enfim faz parte do, do negócio aí totalmente articulado tem as manequeiras, o relógio e tal olha os pets tudo funcional você põe tira do jeito que você bem achar aí ó tá aí o cinto tático coldre tudo funcional você põe tira e só fazendo um parênteses aqui para você que já tá aí babando por essa peça que realmente é uma peça incrível é, eu quero mostrar para vocês aqui esse link que eu postei esses dias um link da Amazon totalmente seguro Ok e que eu consegui localizar essa action figure aqui que é incrível impressionante é no mesmo estilo dessa que eu tô comentando aqui lógico que não é a mesma né não é da mesma marca nem nada mas ela se assemelha bastante inclusive é do mesmo tamanho tem 30 cm na escala 1 para 6. vem também com uma porrada de acessórios o fardamento também é em tecido vocês podem ver a qualidade aí é um negócio super interessante também e com uma grande diferença, essa peça que eu tô mostrando aqui é uma peça que vocês vão conseguir, como eu disse no início do vídeo, sei lá, por 2, 3, 4 mil reais. E essa que eu tô mostrando aqui, que eu consegui para vocês na Amazon, essa vocês vão conseguir por menos de 200 reais. Então é um valor muito mais adequado para a nossa realidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra esse boneco que eu tô falando, esse de 200 reais. vai lá no link da Amazon e compra o seu, cara. Se você tá querendo aí, igual a mim, que viajo muito nessas action figures, na faca tática ali, que você pode colocar ou tirar na bainha também, colocar onde você quiser, porque tem velcro, tem muita coisa, ele funciona como se fosse realmente um colete balístico real, né? Você vê que muitas coisas ele vai manipulando com uma pinça ali, é um negócio impressionante. Tem aí um navegador GPS aí que também é acoplado via velcro, tem um patch ali também. É impressionante realmente olhar uma peça como essa, é uma coisa impressionante. É um dos meus sonhos de consumo, pegar um negócio desse aí. Estou me planejando para poder pegar, mas como eu disse, é, é bem complicado a gente conseguir fazer essa importação, ainda mais sendo russa. Com esse período que a gente está vivendo aí inclusive se vocês souberem de, de alguma forma de conseguir ou se tiverem vendendo alguma, sei lá entre em contato aí fala alguma coisa aí porque eu realmente tem bastante interesse não só em comprar mas em fazer parcerias também para poder trazer para audiência aqui do canal Olha aí os mags o rádio Olha aí ó coisa impressionante tem os cabos né ele tem inclusive uma forma de você fazer um cable manager ali né colocar tudo certinho com as antenas e tal é impressionante Olha aí, tudo certinho, tudo alinhado. Olha aí, os fones de ouvido, tudo ok. As granadas, cara, o nível de detalhe é absurdo. Eu fico impressionado com o nível de detalhe. Olha aí os light sticks. Tem um mosquetão ali E o, o mais engraçado de tudo É como eu disse Tudo é extremamente funcional Você pode abrir, colocar, tirar Enfim, velho tem uns adesivos ali, né, pra pôr os pets uns adesivos com um velcro para poder pôr os pets, e aí você vê aqui os pets, ele colocando os pets tem um suporte ali pro OVN que você também coloca o OVN cara, entenda que não era necessário ter nada disso, se o capacete já viesse com o OVN, ninguém se importaria, mas não, os caras colocam pra poder você colocar e tirar da forma que você bem entender, olha aí ó. o negócio se encaixa direitinho é, é absurdo, velho, realmente é absurdo o nível de detalhe, a preocupação que os caras têm com o detalhe é, assim, absurda. Não dá nem para dizer que esse valor que eles cobram é caro, porque com esse nível de detalhe, na minha opinião, vale muito. Olha aí, ó. Até os trilhos, cara. Até os trilhos são funcionais. aí. Você pode colocar e retirar os acessórios da forma que você bem entender. Incrível, olha aí, ó. Supressor... O Bipé, o Bipé é funcional, cara. Nossa, isso aí é o sonho de consumo de qualquer pessoa que joga jogo de, de tiro, né? De tiro tático, mas de tiro... De uma forma geral Não sei se vocês viram ali, mas tem um mag ali Tinha um projétil, é capaz de você Colocar ou retirar um projétil De dentro do mag Cara, assim, totalmente desnecessário Isso, né, pro cara que tá montando Ali, não precisava, se eles colocassem Normal ali, ninguém ia se importar Mas não, os caras colocam esse nível De detalhe em tudo É realmente uma peça feita com muito carinho, com muito detalhe mesmo. Olha aí, você pode colocar as miras onde você quiser ir. Você pode, inclusive, ficar ali testando possibilidades, né? Colocando nos trilhos ali e tal, vendo o que é que fica melhor para você e tal. É realmente impressionante. Olha aí, essa da pistola é incrível, velho. Tem a pistola... E a lanterna tática da pistola, ela vem destacada, você coloca ou não, se você quiser, incrível. Agora também, essa quantidade de item aí para o cara perder, é daqui para ali, já imaginou? Um monte de acessório pequeno aí, aí ó, tá pronto aí, todo armado, todo articulado, você pode fazer a pose que você bem entender. Impressionante, é realmente incrível, não tem outra palavra para dar aqui. Olha aí, absurdo. Realmente absurdo. Comentem aí embaixo o que, é que vocês acharam dessa aqui. Nossa, essa aqui é maravilhosa, né? Essa que eu tô mostrando aqui é absurda. Eu tenho certeza que vocês devem ter adorado aí. Vão lá no canal, no G-Soldiers. Tem várias action figures maneiríssimas lá. E é isso, beleza? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.